Pessoal, mais uma super novidade aqui para vocês pela Prime Imóveis, um lindo apartamento de 168 metros quadrados, com três dormitórios, uma suíte, vaga de garagem. Vou mostrar para vocês aqui em detalhes. O apartamento fica no terceiro andar, apartamento muito bem acabado, bem amplo. Ali temos uma varanda bem espaçosa, sala de jantar. Vou começar aqui pela cozinha para vocês verem. Uma cozinha com muito espaço. Uma sala para almoço. Cozinha toda com móveis planejados. corre, fogão embutido. Está muito, muito bem acabado, realmente. Aqui temos a saída para o elevador de serviço. Você não precisa entrar pela sala principal. Armários por todos os lados. A vista da pia, uma vista para mata, uma vista bem reservada. Aqui anexada à cozinha temos a lavanderia, a área de serviço, com um lavabo aqui. Aqui temos. Escritório pode ser usado como dispensa também, caso queira. Aqui no caso foi aproveitado como escritório com armários. Por essa porta aqui temos acesso de novo à sala. Aqui temos o lavabo, o lavabo social. Partindo para cá, temos o hall dos quartos. Três dormitórios bem amplos. O primeiro dormitório. Vocês podem ver que tem armário embutido ali. Armário embutido ali embaixo. Aqui um armário embutido também bem espaçoso. Indo aqui no o segundo quarto. Também com armários na parte de cima e de baixo. Apartamento muito bem cuidado, viu pessoal. Um apartamento sem nada para fazer, sem nenhum tipo de manutenção. Muito bem pintado. Aqui temos um mega banheiro, super espaçoso. Um box super espaçoso. Gabinete aqui abaixo, a pia. E aqui entramos na suíte master. Suíte master com o closet. super espaçoso para o casal também um box espaçoso com banheira e aqui a parte do dormitório também igual os outros dois quartos armário na parte de cima e de baixo e a qualidade desses armários armários de madeira mesmo aqui temos a vista do condomínio Domínio bem completo, salão de festas, quadra de tênis, campo de futebol, Vocês veem a qualidade desse imóvel, realmente um imóvel muito bem acabado, essa super novidade acabou de entrar aqui pela Prime Imóveis, aqui na parte externa temos a varanda, varanda com... Uma horta, né? Tem muito espaço aqui. O cliente optou por cuidar das plantas dela, que ela gosta. Aqui é a vista. São três condomínios, um bem próximo do outro. Olha que vista maravilhosa. Sol da tarde. Ali embaixo você tem quadra poliesportiva. Ali você tem quadro de tênis. Ali o playground para as crianças. Muita área verde bastante árvores, plantas dá um ar bem de tranquilidade mesmo e fora que é um baita de um visual aqui é a janela dos quartos como vocês podem ver janelas bem amplas e aqui é a janela da sala um apartamento muito bem configurado Vale muito a pena a sua visita aqui. Se você se interessou, entre em contato com a gente, é sempre um prazer atendê-los.